Granada de gelo no CSGO. Sacou? Tá. Ó, banguei. Okay. Opa, Abre mata. Tem aí? Tô nas Eu só consegui um, velho. Fico com massa da smoke, aí, ó. Vou dar, H. Mas tá bom, tem um. Beleza. Caraca, tem mais aqui, hein. Puxa, tava congelado ainda, tadinho. Ai, papai. Aqui já era, meu mano. Literalmente, uma granada no CSGO que de quatro maneiras diferentes consegue congelar o inimigo. O problema é que não é só eu que a tenho. E aí, acaba acontecendo algumas coisas um pouco chatas com os meus amigos. Claro, tem um apito que o pegou. Congelou alguém ali, eu acho. Aquele ali no meio. Não tem como, eu congelei. o que é oh, pegou, ar. pai. Alguém me ajuda. <risos>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 sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 essa é a granadinha de gelo vocês podem ver ela é bem diferente do que vocês estão acostumados e ela tem quatro funções diferentes na real função tem duas ela dá dano e congela o inimigo porém você tem quatro modos para fazer isso para alterar o modo da granada basta estar com ela na mão e apertar F então quando aperto F ó tem ali modo normal modo impacto modo proximidade e o modo laser o modo impacto ela explode assim que bate em alguma superfície e aí é Mesma coisa, deu dano, congela o inimigo. Então, ó, eu joguei ali, ela explodiu, ela deu o mínimo de dano possível e já congelou aqui o terrorista. O próximo modo é o de proximidade. Então você joga a granada. E ela tem um sensor. Quem chegar perto, congela estando no ar ou no chão. E o último modo, o modo laser. Basicamente, gera um laser. Quem encostar nesse laser é automaticamente congelado. É loucura, mano, é loucura Eu joguei ali alto, mas, por exemplo, se eu jogar baixinho Ele vai, congelar da mesma maneira Mano, uma partida no CSGO Onde todos possuem essa granada Bem difícil, rapaziada Bem difícil mesmo Ajuda bastante quando você acerta Mas quando você é afetado, as coisas complicam Vamos lá, galera, ó, tô com a granada pulsando em mãos Compra aí, Felipe, confia E, mano, avança lá que o banco PC você. você faz a granada e já mata uma dica, tá? Aperta F e coloca modo normal. Que aí você dá um de dano nos caras e já congela. Sacou? Tá. Ó, banguei. Abri mata. Tem aí? Puxa. Ideia. Um, velho, da smoke, tá Vou dar véio. Mas tá bom, tem aqui. Um... Beleza. Caraca, tem mais aqui, hein? Puxa, tava congelado ainda, tadinho. Ai, papai Aqui já era, meu mano Porque tava preso, tadinho, não entendeu nada Eles vão entender, já já eles entendem Vocês nunca vão entender o que é isso aqui Vou bangar lá, Felipe, consegue? Tem granada? Tem, né? Fechou, vou bangar duas Ah, relaxa, pode ir Eu tenho uma extra aqui, pode ajudar Ah, e você que tomou agora Calma aí, eu vou jogar Joguei Aqui, ai, Não, não congelou não, acho que tem nos cantos Nos cantos tem, Felipe, nos cantos tem spa Nos cantos tem... Uh, matei, tomou Esse tava congelado aqui da esquerda? Tá sim, tem um aí, boa Eu vou... Mano, eu vou pescar meio, Felipe Faz uma bem profunda lá na caverna Eu já fui machucado profundamente Várias vezes Eu nem comprei esse round Normal, é, normal eu tô beçadinho. Tomei do Samuka o Antep no meio. Compre elogio e otaku papito e branco. É cheater que fala, né, Boto? Ah, entendeu? Vixe ping. Fica aí, Filipão. Ô, o Rafa. Ô. É, esse, esse, esse, Não, não, não, não, não, não, non, gobe, não não Fica fechado. Dá ninja, dá ninja. Confia, dá ninja. Ah, ele viu. Uhum. Rapaziada, ó, presta atenção É... puxa todo mundo banana Não compra tudo, tá ligado? Eu vou fazer uma HE lá no fundo E só ruxa sem parar, mano Sem parar Eu vou fazer aqui do meio, fechou? Vocês puxam banana sem parar, mano vou fazer a smoke só pra eu fazer a granada com tranquilidade, galera Congelou? Congelou? Mano, não Ah, eles estão espertinhos também bem safados. Acho que esquei mais é esperar é, um é. pouco, não jogar de começo. É né? Tirar 30 arma aqui mano. Ó, oh, provocando. Ah isso. Vou, vou criar uma aqui sem avançar, vou um tá ligado? É, Pegar tá. no rush aqui safado. Ó, oh, eles são diabo também viu? Ih, Gov. Congelei, Felipe. Ai, ai! Ai! Ai, eu tomei, mano. Linda, Felipe. Tem mais aí, pai. Linda. Tem mais aí? Linda. Me larga, me larga, Mais aí, nós dez. Tem, eu pode ir lá, fô. Se ganha, você ganha muito, Tô Muito. Não sei se era... Ah, tá indo pra já. Tá indo pra, tá indo pra. Tá indo pra. Duas a lá. Se ganha, você ganha muito, Tô pelo amor de Deus, apoie seus amigos! Mano, eu vou fazer o seguinte: eu vou ruxar P. Vai um B lá esse round. Ah, Ai, pegou aqui. Congelando o meio. Beleza. Mano, esse congelamento é longo, hein? É longo e grosso. Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! Boa, cara. Pai, tem mais, tem mais aqui, pai. Nesse meio, tá, Felipe. Tá congelado, pai. Tá congelado. Tá congelado. Ah, saiu, tá, tá, tá, tá. tá congelado. Caiu areia. Caiu areia. Caiu areia, Felipe. É, lá, ah, não, ele tá fora da tá areia. Linda. Você pegou na faca o cara é congelado, é, velho? Felipe, fica lá, na mesma posição daquele round, só que agora eu vou ficar no cimento. Essa música é boa demais. tô apaixonado demais. Eu amo mulher demais. Agora eu vou cantar aquela música, que ela é muito, é vaga. Mano, que pixel é esse, pai? Esse Tô com medo. Muito... tá pra alguma. Felipe do céu. Felipe, faz. Joguei. Sai tá daqui, seu cachorro. Não. Vai Ai, abrir. caraca, mano. Fiquei muito elétrico. Tem mais por aí? Lá. Tem. Não, não, não, não. não, Pode ficar suave. Só ficar fixo, galera. Ai, caralho. Tem um lá, galera. Esse pai é pra entrar lá, mano. Pra B, lá. B. Pica um A só, deixa Ô, Raffão, eu só o flipar um né? A. Rafão, cara, tá flecha pro alto, ah, direção do bombeiro. Tá, tá bom, tem alta, joga. Tá, tá joga. Peguei, peguei. Uma bela, inclusive. É piscina, Rafão. É... Nossa, eu não escutei sua flecha. É. Rafão, se quiser esperar, velho. Espera, vai esperar, vai esperar. Cara, se você se foda. Vai esperar o cara que eu comer a molotov e vai tudo. <risos> <Vou> Pegar algumas <risos> ideias. <risos> Guardadinha não é uma ideia, não, hein. Mano, vamos, vamos pensar, ó Vamos pensar o seguinte Eles vão fazer granada na B Vamos esperar a granada deles na B primeiro, fechou? Depois a gente vai comendo banana no shield, Porque eles vão segurar uma granada Pra quando escutarem nós, fechou? Não entra banana, Felipão e Rafão. Vamos esperar aqui fechado Nem da cara a meio Ó, vai vir granadas Ó, duas ainda Aí eles vão abrir e vão ver que não tem nada Segura, segura Três Três, que Ó, tão rushando Ó, tão vindo Pega ele pega ele, pega ele, pega ele. Beleza. Vou fazer uma já pra pegar, vou fazer uma já pra pegar. Confia. Ó, ó. Sensação, sensação, sensação, sensação. Ó, Rafão, o bombe... o bombe é nosso. Ai, meu Deus. Era uma tabelada aqui não deu muito certo. CT é do pai. Oxi. Ai. Maroto, boa, boa. Ô, ruxa MF, galera, faz uma G. Gay... Só o Gov. Não, o Gov não tem. O Felipe, Felipe, ruxa MF faz uma G. Ali, tipo, pro Nip, tá ligado? Eu o cara do Nip. Ó, oh, congelado! <risos> pega! Pega! Pega daquelas, linda! Peguei um aqui... Ih, rapaz, Isso aqui tá é humilhado, não. não merecia não. O último tá aqui, o último tá aqui. O último tá o último tá lá. Ele esconde o um cemitério! Não, não, no Filipão! Que que, que é isso, Filipão? Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. <risos> ah, jogou muito! Aí, ó. Congelou! <risos> ah, meu Deus! Meu Deus! <risos> meu Deus! Mas, só de que não tem kit, hein, pai. Ganha mãe, Cara, cara essa tática do bomba de gelo na bomba foi genial, viado. Deixa eu ver. Aqui é eu... Eu o. Tava cego, tá? Tava cego, hein? Que é isso, é isso, slow. Nossa, bateu nele. Tá claro. é uma, tem um AWP-A. Tá lixo. Ai, cara. Ativei o... Ativei o... Não. Não, ativei o DPI do mouse, mano. Você vai ficar maluco. Essa laser é de queijo. Os caras tocam no laser. Queijo é. Alguém é queijo, de Queijo. Oi. Ó o Filipão, mano. O cara tá jogando aí. Abre o mesmo? Boa, boa. Bravo. Bravíssimo. Ó, oh, de impacto. Tá impactado aí na biblioteca. Costa, Valeu. costa. Ah! <risos> Tá lá no NIP. Você é retardado por acaso? Eu meti um. Bagulho... Nossa, é tem um apito, viado. Tem um apito, o bagulho pegou. Congelou alguém ali, ah, eu acho. Aquele ali no meio. Não tem como, eu congelei. Peguei. Aqui pegou, pai. Alguém me ajuda? Por <risos> <risos> favor. <risos> o Ian tá, no... me... tá me enganando aqui, véi. Valeu, o você é louco? Vou, vou fazer, Rafão, um. calma aí. Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Pega, pega, pega. Meu Deus do céu. Deus Zica, faz zica. Relaxa, tá aqui, pai. Pode vir, pode vir. Planta, Felipe, planta, Felipe, pode, pode, que eu vou jogar de pode, proximidade. Planta, que eu vou Vai, planta, Felipe. Planta, cara. A bota uma bicuda Não é, TK, cara. não é TK, não. Só sei daí. Mano, eu virei, mas deu certo ainda. Boa. Cara. Ai, mano. Minha granada ficou muito da útil, né? Valeu, meu eu. velho. Joga no meio lá, o Filipão. De... Linda. Dá uma olhada de laser. Nossa. Tem alguém aí. Tem alguém no meio, galera. Ai, você jogou uma... Lazy. O cara jogou uma pro jogo céu, mesmo. mano. Puxando, puxando. Puxando, tá aqui, tá aqui pertinho. Tá, tá, tá, aqui mesmo, pertinho. tá mesmo. Daqui ele não passa, tá? Que é loucura. Yeah, my man. Ah, mano, Ai, tá aí os dois, tá aí os dois. Caraca, uh! mano. Não! Ai, só faltou por essa. Ah não, eu matei. Eu matei um. Mano, a Smoke tá disfarçando. Ele tá preso, ele tá preso. Vai vai tá Nossa, você jogou muito. Fica aí, você jogou muito. Ah, ele vai pelo, pelo CT, mano. Inacreditável, cara. Se você vaiar, você vai ser um QI, mano. Tem, tem, tem, tem empate, tem empate, tem empate. The foi crazy. <muching> dá uma facada só na parede, confirma, não Você nem aparecer. Só dá uma facada na parede. Nossa, e ainda ganhar, não sabe nem matar.